Oi pessoal, nós estamos aqui para mais uma Sinergia e hoje eu estou aqui com as minhas amigas. Nós vamos falar sobre amizade. Eu me chamo Gigliola e nós somos aqui da Assembleia de Deus Tempo Central. Oi pessoal, paz do Senhor. Meu nome é Damares e eu também sou aqui do Tempo Central. Paz do Senhor, meu nome é Ariadna. Oi gente, eu sou a Jael. Paz do Senhor, gente, eu sou a Priscila. Então, meninas, é, queria que a gente falasse um pouquinho, né, quais são os benefícios da gente ter uma amizade saudável. Existe realmente esse tipo de amizade saudável, né, a luz da Bíblia? Vamos falar assim? O que, que vocês acham? A luz da Bíblia tem. Nós somos exemplos de, de uma amizade saudável. Eu... Eu acredito que a amizade saudável, ela traz bastante benefícios pra gente, né? Aquela pessoa que está sempre ali, nos ajuda a crescer, né? é, traz sentido. coisas boas para gente, uhum. não é aquela pessoa que fica uhum. nos colocando para baixo, sabe? Está ali para ajudar em todos os momentos, né? É sejam nos momentos bons ou nos momentos ruins. né? Exatamente. E assim, dentro disso, a gente falando né, sobre esse contexto de ter uma amizade saudável no contexto da igreja, vocês acham que é possível ter uma amizade saudável fora desse contexto da igreja? Sim. Sim. Eu acredito que sim. Porque se a gente for para olhar uma amizade saudável, hum. o que, que seria saudável para gente? Eu acredito que é aquela pessoa que ela tá ali quando a gente precisa. Hum. E não é só dentro da igreja que a gente acha isso. A gente acha amigos também, verdadeiros, fora da igreja. Pessoas que estão lá para te apoiar, te encorajar. Pessoas que até nos inspiram sem ser Verdade. Dentro, dentro da igreja. Então, assim, é possível, sim, achar amizades saudáveis. E como é que a gente pode lidar com essas amizades fora do contexto da Igreja? Seria uma amizade que, às vezes, pode nos afastar de Deus ou não? Isso não tem influência. Eu acredito que tem influência, sim. Mas aí entra a questão da gente saber é, e manter o nosso posicionamento, né? Como cristãos. E a partir do momento que a gente se coloca, se a pessoa for mesmo, realmente, nosso amigo, ele vai nos respeitar. Com Exatamente, sentido. eu acho que é essa a palavra que Na amizade saudável, eu acho que o que tem que reinar é o respeito também, uhum. né? Principalmente quando ela é fora da igreja. Eu respeito as ações que a pessoa tem, mas ela também respeita as minhas ações, os meus princípios, principalmente. É, porque antes da gente chamar uma pessoa de amigo, você tem que conhecer ela. Então, aí você acaba separando o que é uma amizade e o que é um coleguismo. Uhum no ambiente de trabalho, você tem colegas de trabalho na escola, você tem colegas de escola, mas há amigos é aqueles que você vai chegar mais perto da pessoa, vai conversar só que aí se baseia numa relação de confiança e de respeito podendo ser tanto dentro da igreja como fora da igreja sim e como que a gente pode construir amizades assim, construir essas amizades saudáveis amizades que a gente pode levar por anos da nossa vida, né eu acho que antes de gente querer ter um amigo que nos traga algum benefício, a gente deve ser esse amigo. Ser esse amigo saudável para alguém, entendeu? É, antes de gente pensar em ter alguém bom para gente por perto, a gente também deve ser uma pessoa boa para quem está perto da gente, para quem a gente gosta e considera como amigo. É, exatamente. Tipo assim. Até porque uma amizade você não, não constrói ela assim de um dia pro outro. Uhum. Quanto tempo demorou para isso aqui existir? É. É. É, é, é uma construção assim, de passo a passo, é um relacionamento Verdade. que a gente, se a gente também não investir, a gente não tem retorno qualquer relacionamento, é. Então assim, a gente começa aos poucos. Primeiro que a gente identifica com a pessoa, né? A gente. Não é qualquer pessoa que você olha assim, ah, você é amigo de fulano, não. Tem que ter a primeira identificação, né? Aí depois que tem a identificação, aí vocês criam lá afinidade. Depois disso tudo, né, se realmente der certo Sim. a relação, não uhum. der muito conflito, aí você se torna amigo. Mas eu acho que o ponto chave é isso. Você tem que ser essa pessoa. Sim. Aí você de volta. É. E aí nesse contexto de amizades, né, de ter essas amizades saudáveis, como que a gente pode lidar com algum tipo de, <risos> de conflito? Eu acho que sendo é empático, né? Então, se colocando no lugar do, que... do outro, né? É, porque nós somos cinco, né? Tem amizade, tem pessoas, tem círculos de amigos maiores, tem círculo de amigos menores, e cada um tem um temperamento diferente, né? A gente ah. até <risos> a gente participando é do curso segunda-feira, departamento infantil, a gente teve essa curiosidade, né? Na aula com a pastora lá, a gente teve a curiosidade de fazer aqueles testes, né, do, das linguagens <risos> do amor, do Temperamento. <risos> Temperamento. e assim, a maioria a gente já olhava e falava, fulano é desse jeito, ciclano é daquele jeito, e tinha o Enneagrama também, né, Verdade. que a gente se identificou, aí comentando no nosso grupo lá, a gente fez com que a Enneagrama <risos> e a eu, e querendo ou não, a gente já sabia o que cada uma já era pela convivência, né, de cara a gente falou, ah, a é assim, <risos> a Jair falou assim, eu tenho muito jeito de ser colega. América. A gente vê <risos> <fez, risos> Realmente <risos> por... A gente só olhou e assim, só confirmou. verdade. Né? E aí, no, por exemplo, no nosso grupo, nós temos três melancólicas né? e duas pais. Meu Deus. Deus né? Mas aí a gente tem, tem que saber lidar, porque, por exemplo. A Agi, a ela se põe muito na questão de fazer as coisas e a gente respeita e a gente briga com ela. Porque às vezes a gente quer que ela fique com a gente, a gente tá lá querendo trabalhar. Aí às vezes a gente fala, não, já que a Gi quer trabalhar, então vai todo mundo trabalhar que a gente vai ter um tempo de qualidade, né? Com a com a Gi <risos> que gosta, né? É verdade. Porque... É, assim que vai se basear, que se baseia a nossa amizade. A questão de conflito também, cada uma tem uma opinião diferente. Até porque, né, é inevitável a gente conf... é, ter conflitos. Principalmente é. em uma relação tão difícil que é a amizade. A gente mantém a amizade não é porque é uma coisa fácil, não. É porque a gente realmente ama o amigo. Porque é se fosse é. fácil, gente, a gente estava cercado de, sei lá, tinha nem sei quantos mil amigos. Mas a amizade é difícil, tá? Nossa! Você tem que colocar muito esforço, você tem que abrir mão de muita coisa de você mesmo pra agradar uma outra pessoa, né? Fácil, não. E aí você, com a convivência você acaba aprendendo também, olha. Eu sei que fulano não vai concordar comigo nisso. Às vezes a gente, a gente começa, às vezes, uma fala assim, eu sei que você não concorda comigo, mas a minha opinião é essa. A gente já se fala tudo desse jeito, pra não ter, né? A outra. É, mas todo mundo acho que aqui. Nesse grupo que todo mundo se põe. Nem sempre a gente concorda. Então. Não. Mas todo mundo se coloca ali na, na, na opinião. Sim, é importante, né? Cada um ouvir a opinião do outro, mesmo que não concorde, né? Mas ouvir uhum. e respeitar. Tem um versículo, né, em Provérbios 17 17, que fala, né? Que em todo tempo amo um amigo, né? E na angústia nasce um irmão. Acho que esse hum. versículo resume bem a nossa amizade, nossa, né? É, resume. Okay. Porque é engraçado, num dia a gente conversando, A gente falou, ah, não, só pela mensagem da pessoa, eu já sei se ela tá bem. E é engraçado, porque parece é que a principalmente a mulher, ela tem esse negocinho, né? Sim. Aí teve um dia que a gente ia é mandando mensagem e tal, a gente desapareceu. Aí eu fui e mandei pra ela, porque eu falei, que a gente não tá bem. E realmente, ela não tava.. Ela não, a, gente, a gente às vezes não, não comenta muito as coisas, mas só pela mensagem da pessoa a gente sabe se ela tá bem ou se não tá. Você eu acho isso tá, muito bacana. É, tipo assim, fulano, você tá bem? Ah, tô indo. Puxa, que <risos> <só> tá indo. <risos> não tá, né? Não tá, não, não tá. Tá indo, mas não tá bem. É. É. Nós podemos dizer que quem tem um amigo tem um tesouro? Sim, com certeza. Sim. sim sem sombra de dúvidas. Porque tesouro dá a entender que a gente tem que fazer algum sacrifício pra gente achar, né? Porque pelo é. menos em, em desenho animado, pirata, <risos> corre, é. vai, vai é. em vários desafios para conseguir achar uma coisa muito preciosa. E eu acho que a amizade é isso também. Que a gente... Quantos anos da, que a gente viveu sem conhecer uma Na outra para depois encontrar e fortalecer isso tudo? Então eu acho que sim. Verdade, eu lembro na época que, que eu vim pra cá, eu vim pra Caratinga aqui em 2014. E aí assim, eu saí né, de uma cidade, eu congregava, tinha amigos e tudo, e cheguei aqui, sentava no último banco da igreja <risos> e ficava toda quietinha lá. E assim, e né, e até a gente, né, eu conhecia vocês, né, por participar da escola dominical e tal, às vezes quando vinha passar férias. Mas aí eu, eu vinha estudar, eu trabalhava naquela correria, aí tinha dia de noite que eu chegava em casa e chorava assim, oh meu Deus, me dá amizades. E, e porque assim, querendo ou não, você tá numa terra, né, distante, né, do, do seu, dos seus pais. Você não tem ninguém com quem, assim, você tem a sua família, mas não é, é aquele tipo de amigo que às vezes você querendo. E eu, engraçado que eu sempre orava, eu falava assim, ai oh, meu Deus, mas quando o Senhor me der, me ensina também a ser uma amiga, porque eu não sei como que eu sou, né? E aí depois a Jael veio para estudar também, aí ela fica jogando na cara que só depois que ela veio. a gente se tornou eu okay, gente? mas foi incrível, porque é. realmente, aí a Jael veio, ela conheceu a Giovana, aí a Giovana foi introduzindo a gente, aí a gente já conversava com a gente, e aí, em 2016, né, que a é, gente começou, é. assim... Círculo de amizade e tá até hoje, se que Deus quiser, vai durar. Crescendo, é. né? Uhum. Acho que através de vocês chegarem na Giu, vocês chegaram até a minha aliagem, porque é. a, gente a gente já, já conhecia era amiga. é. muita amigas, né? Aí, tipo assim, foi um grupo nosso de amigos, em voz, a gente pensou, e agora, né? Vamos falar nós, nós, nós três. três. Aí eu vou com com É verdade. É, tem um versículo em Provérbios 18 24 que fala, e quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Vocês concordam com isso? Sim. <risos> porque, porque aquela questão que a Damares até citou, a gente tem mania tipo, um de confundir amizade com coleguismo, né? não é só porque eu, por exemplo, eu tenho contato com um colega de trabalho todo dia que eu posso considerar ele um amigo, nem sempre. E a amizade, como a gente já chegou aqui no consenso, é difícil de ser fazer então eu posso falar que todo mundo que eu conheço assim um pouquinho dele é meu amigo de não. Não, é, não, então <risos> assim é realmente você se cerca de pessoas mas nem todas que estão ali são realmente seus amigos são que realmente querem o seu bem tipo, se você conseguir alguma coisa elas vão se alegrar com você ou se você ficar triste será que elas vão se compadecer com a sua tristeza é, também vai chorar isso seria um o acho... amigo exatamente. né? exatamente é. eu acho assim em todo tempo eu amo o um amigo e aí em todo o tempo mesmo, é tempo que você tá triste, o tempo que você tá feliz, o tempo que você conquista, o tempo que você perde. O tempo que você tá estressado. É, é, é é é desculado, desculado. Você tá chato. É chata, chata. toca verdade. Então, gente, assim, a gente tá falando nesse contexto de amizade saudável, amizade que nos fortalece, amizade que tá com a gente o tempo todo. É, ao contrário disso, também existem as amizades falsas, né? O que a gente poderia falar sobre isso? Sobre essa questão de amizades falsas? Como lidar com isso? Então, eu acho que a gente consegue... Nós, querendo a gente é meio... É... Nós somos críticos na hora que a gente vai, às vezes, sentar para conversar com a pessoa. Às vezes você chega numa fila de um banco, você, às vezes, começa a conversar com a pessoa. Você tem uma pessoa, um colega de trabalho, né? Que você não pode chamar de amigo, mas, às vezes, no nosso hábito, a gente chama de amigo. Mas você passa a ter... É, como que eu posso falar? Talvez critérios. Às vezes você passa a observar, por exemplo, nós temos aqui o nosso ciclo de amizade. Então, quando eu converso com outras pessoas que às vezes possam me chamar de amigas, ou que eu posso falar, ah, é a minha, minha amiga do, do, do trabalho, é a minha amiga da faculdade, mas eu tenho eu fico com aquela aquele meio com o pé atrás, eu fico observando, porque eu já tenho um parâmetro para mim do que, que é uma amizade. Eu já sei o que, que é. Então eu acabo é, vendo pelas atitudes da outra pessoa, às vezes eu falo, ah, eu passei na prova que eu tava pelejando, já tinha é, tomado pau não sei quantas vezes. Aí você começa a perceber, às vezes, pela atitude da outra pessoa, se ela interesse. Qual que é o interesse dela no relacionamento de vocês? Pode ter uma certa inveja, né? É, você consegue perceber mais ou é, menos. Gente... feliz com a, é. essa né? Hum. Eu acho que é isso. O, o amigo, ele se alegra. A pessoa que finge é, finge. finge. Eu, não queria, eu não queria usar essa palavra, uh -huh. mas finge amizade, você percebe quando essas, essas situações acontecem. Por exemplo, você conta, pessoa, nossa, eu consegui finalmente, ah, sei lá, tirar a carteira de motorista. É uma coisa que todo mundo quer. <risos> tirar a carteira de motorista, nossa, fulano, que legal, estou muito feliz com você, glória a Deus por isso. Nossa, que bacana. Tá aí, é a, a diferença. Pela, a reação da pessoa já te mostra qual é o nível da, da amizade que ela tem. E né, que ela te considera. E a, a gente também é. tem que... casa que ela demonstra, né? É, exatamente. É que ela demonstra. Só que a gente demonstra. tem que estar atento para isso, porque nem todo mundo tem amizade saudável. Aí é que tá. Verdade. Às vezes as pessoas só se cercam de amigos por interesse às vezes essa, a própria pessoa não é um amigo saudável, então eu acho assim, primeiro você Mas precisa avaliar um se você é amigo. Uhum. Você é um amigo saudável ou você está sendo um amigo falso? E aí primeiro é, isso, é essa autoavaliação, para depois você analisar suas amizades em volta, uhum. que eu acho que aí faz a diferença. Agora nós vamos ter um intervalo pessoal e a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre a nossa amizade.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 volta pessoal e agora nós vamos fazer um quiz da nossa amizade né meninas e para começar né vamos lá quem é a mais brava quem é a mais tímida Ari Ari é a Damaris. Na a Damaris. Da a Damaris. é dois. Eu sou eu. Eu. eu. Quem canta melhor? Ah, a Damaris. A Damaris. É a toca do louvor. É. É. É. é a única no louvor. Quem é mais sentimental? A Damaris. Por A gente é a dita. Então peraí, então, per vou fazer tá, um falo. Tá lá o Duni Duni. <risos> tá. Somos sentimentais. Então empate. Quem é mais brincalhona? A Pri. Depende, é, depende do contexto da brincalhona, mas a Pri é mais brincalhona. Eu acho que é a Pri. <risos> mais risonha, né? É verdade. Ela ah, vai ser risonha, eu acho que é a Priscila. a Priscila. Então, vamos lá. É, quem é mais cara de pau? Priscila. A, Pri. a, Pri. <risos> a, Pri é a doida tudo vem da Priscila. Cara Pri é de pau, com, com certeza. certeza pau toca qualquer parada? Ao Sem pensar do vezes. É. Inclusive, ela dá as ideias, né? Verdade. É. Ela, as ideias loucas, parte dela. Todas Sim. as ideias é <risos> tá Quem é a mais organizada? Ariadna. Tem cronograma para tudo. Hora marcada. É o planejamento Gente, dessa hum. semana, não acordo. Não com Começa o planejamento na outra semana eu já <risos> eu não Né, o que eu não claro, tenho. me avisem em antecedência para me colocar na minha agenda. É, tá é fala da É a fala. Quem é a mais estudiosa? Vamos colocar a Ariadna. Acho é. é que a única que está nesse é. contexto. De é, de estudo ainda. É. Quem é a mais esquecida? A Ariadna. A, Ariadna. a Ariadna. é. Gente, quando foi que isso aconteceu, eu não lembro. tinha Quem é mais boa de memória? A Jael. A Jael. Minha é pessoa. Quem é a mais faladeira? ó oh, eu acho que depende se for uma questão de chegar num ambiente e, e começar a falar com qualquer um é a Jael e ah, a Jin porque nós a gente nós três porque nós três conversamos mais entre nós a gente é mais então é eu sou mais tímida eu chego fico olhando igual mineiro minha vai comendo pelas beiradas <risos> eu, eu não chego a falar de uma vez não a Jael e a né? quem é mais ciumenta? Empate, Priscila. Já é já é. Priscila. Priscila e já. já. Nada. Fala, é. bem, tá? Vamos acusar. Quem cozinha melhor? A gente pode falar quem não cozinha. <risos> quem não cozinha quem, também. Quem que é essa doida? <risos> Não sei, alguém falou o nome. Alguém me o nome. Vai responder quem que é? Quem que a, é? Melhor. A, melhor, a gente. A melhor. Eu quem é a melhor. A melhor. Não cozinha. <risos> eu ao cozinhar, todo mundo a cozinha. Todo mundo cozinha bem, né? Mar... Eu? Não. Não então, não. Eu? Eu quem é mais provável de rir em momentos errados? Todo, Todo mundo. mundo. Priscila. A Mas a Priscila. a Priscila. A Priscila. Ela puxa. A gente consegue se controlar ainda. É. Eu acho que nós quase é. ainda conseguimos controlar. Agora a, a Priscila. Priscila. Não. Que dispara, só vê o ombro é dela fazendo assim. Até porque eu me remexo muito. Vai fazendo. Quem é a mais sarcástica? A Jael. É. A Jairo consegue ser a mais sarcástica. Por unanimidade, tá, gente? Nossa. Quem é a mais teimosa? Você. A gente. A, -a. a Gigliola. Não, não iremos se a casos, tá? Pra não, não fazer não. ninguém é. Mas é a Gigliola. É muito teimosa. Esse foi o nosso programa sobre amizade. Pra inspirar vocês a terem amizades saudáveis. Nós podemos ter exemplos na Bíblia, né? De amizades saudáveis. Nós podemos ter o exemplo de Ruth. E Noemi, né? E, é, Ruth não abandonou a Noemi nos momentos mais difíceis, ela foi uma amiga fiel a ela. Nós temos também a amizade de Jonatas e Davi, e assim como tantos outros exemplos cabe a nos traz falando sobre amizade. Né? E para resumir isso tudo, nós trouxemos um pouquinho da nossa amizade e esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! <risos>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 Acalma, coração Espera no Senhor Quão lindos são os sonhos Quão grandes os projetos Que Ele preparou para nós Só posso confiar Oh, oh, oh, oh, tudo está em suas mãos, tudo é dado a ti Está doendo demais, mas o bálsamo vem de ti